Uh, e yeah. é pronto, é yeah, o que este das, o código está a fazer, neste caso para elas estarem ordenadas alfabeticamente.